Olá pessoal, estamos aqui na nossa 24ª aula. Hoje nós vamos ver aqui o teste de interrupção interna. Vamos fazer aqui um exemplo controlando um pequeno motor de corrente contínua. Nós temos aqui o nosso ESP32. Vamos ter dois botões, um para controlar o motor no sentido horário e o outro para controlá-lo no sentido anti-horário. Vou utilizar aqui um módulo de dois relés, um shield do Arduino. Ele trabalha com 5 volts, mas também funciona com 3,3 volts. Ele usa aqui uns fotocopradores, 3,3 é suficiente para fazer o controle aqui, a excitação dos fotos de que existem dentro dos fotocopradores. Para alimentação, estou utilizando uma bateria de 9 volts, a alimentação aqui, do nosso motor, né? E temos o sinal de comando vindo aqui do nosso ESP32, nesses pontos aqui do borne do módulo relé. Esse é um motor de corrente contínua pequeno, funciona com, na verdade, 6 volts, mas ele aguenta 9, uma bateria de 9, sem problemas, tá? O motor que eu tenho. E este experimento é baseado aqui no trabalho do pessoal aí do, da Tech to tinker tá? Eles fizeram com um módulo eletrônico, eu não tenho esse módulo, tá? De controle de corrente contínua para o motor. É uma ponte tipo H. Eu montei a ponte H nessa ligação aqui, tá? Então, nós temos a ponte H por relé. E vamos lá, então. Vamos ver o nosso código. Este código é inspirado naquele site. O rapaz também tem um vídeo no, no YouTube, eu vou mostrar depois para vocês, tá ok? Bom, eu mudei algumas coisas do código dele. Então aqui nós iniciamos com from Machine Import Pin. Vamos configurar os pinos dos botões como pinos de entrada, todos com tipo pull-up, tá ok? Eu tive um problema aqui que eu coloquei num pino que não era configurável como pull-up. Então, eu tive oscilação e eu pensei que era mau contato, mas eu também tinha mau contato e mais a configuração errada de um pino que não possuía a configuração para pull-up. Bom, uma vez configurado o pino né, no meu módulo corretamente e, e feito certas correções né, de mau contato, ele funcionou. Bom, configuramos os relés. Eles vão receber o sinal do nosso ESP. Então, pino 22, 23 configurado como saída. Estamos criando aqui uma variável pressionado. Nós vamos criar uma lógica aqui para verificar se o botão foi pressionado. Logo a seguir. A nossa interrupção aqui, uma variável de interrupção igual a zero. Nós também vamos ver eh, essa variável atuando lá no controle. Temos aqui a função da chamada de interrupção. a hora que ocorrer uma interrupção, é, essa função começa a funcionar. Então, nós vamos ter aqui a variável global pressionada. Está né? aqui, variável global dentro da função. Eu tenho que declarar que ela é global. O RQ, underline, pin também, interrupção, variável de interrupção, também é global, tá aqui. Ela vai ser usada aqui dentro do laço while, além daqui da, do início da função. Temos as configurações aqui dos nossos botões como interrupções em borda de descida. Tá okay? Uma vez o botão acionado, né, recebendo um sinal, percebendo a variação na borda, na borda de descida, né, no seu trigger, ele vai acionar então a nossa função de interrupção. Então vai se verificar aqui a variável pressionado, sai de falso, eu mando ela para verdadeiro. O nossa, a nossa variável de interrupção aqui, eu vou transformar o número do pino inteiro numa string para poder ser impresso no nosso shell. E aí entra no um laço while, né? Eu verifico aqui, eu vou imprimir aqui o, a nossa conversão, né? Do número do pino para uma string, vai aparecer aqui o um número. É, vamos verificar se for o pino 16 ou o pino 21 que foi acionado, a interrupção. Então, eu verifico aqui na nossa variável de interrupção, vai estar o número do pino. Se o número do pino for 16, o relé 1 vai ficar em 0, o relé 2 vai para 1, e ele vai girar no sentido anti-horário. Se ele for o pino 21, que foi acionado aqui na interrupção, eu vou fazer o relé 1 virar 1, o relé 2 virar 0, e ele vai girar no sentido horário. Assim eu controlo a minha chave, lá, meus relés, em tipo ponte H, tá ok? Aí depois eu retorno novamente e vou verificando novamente as minhas interrupções, tá ok? Bom pessoal, vamos ver como é que ficou então a nossa montagem, né? Então vamos ver aqui, perceba, eu vou colocar para rodar, já está aqui em RAM. Vejam que tenho dois LEDs acesos, os nossos botões... Para avanço, sentido horário e anti-horário estão aqui. E a hora que eu pressioná-los, nós iremos ver na tela que vai surgir o número do pino, que está ligado no botão, e o sentido em que o motor está girando. veja sentido horário, vocês podem ver aqui na nossa, nosso Shell, que está o número 21 pressionado o botão está no, na entrada 21, e está girando no sentido horário. Agora vamos apertar o outro botão que é o número 16 que faz girar no sentido anti-horário. Vejam, agora está girando anti-horário. E aqui embaixo no Shell 16 anti-horário para parar, vamos pressionar aqui o Enable. Aí encerramos. Paramos, ok. Para que nós possamos parar o motor. Com, ao pressionar o botão de Enable, nós temos que estar aqui com, internamente sem nenhum arquivo Main. Tá okay? Só deixa o boot, bootpy, né? o boot do nosso uh, microcontrolador, e vamos, precisamos excluir aqui a biblioteca Main. Bom, uma das coisas que eu percebi também é que se eu tivesse o main com os exercícios anteriores estava vindo algum tipo de conflito com a espinagem não sei o que aconteceu a hora que eu rodava aqui do notebook aconteceu alguma interferência lá também eu tive problemas também desse tipo aqui tá Ah, o rapaz vamos ver lá no canal dele do YouTube tá ele também está desenvolvendo um trabalho sobre Michael Python tá interrupção aqui externa e está aqui o trabalho dele, o qual eu me inspirei. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, é o que eu tinha para hoje. Até a próxima aula. Até mais!